Item número SCP-049 Classe de Objeto Euclídeo. Procedimentos Especiais de Contenção O SCP-049 deve ser contido em uma cela segura no setor de pesquisa SCP-049 não deve ser retirado de sua cela a menos que o ato tenha sido aprovado por dois funcionários de nível 2 ou superior E nestes casos SCP-049 deve ser pesadamente selado Ainda assim, nessas ocasiões, SCP-049 deve permanecer acompanhado por dois guardas armados e guiado por uma coleira de ferro, presa a dois mastros de dois metros de comprimento firmemente portados por dois funcionários de nível 1 ou superior. Todos os experimentos em SCP-049 devem ser conduzidos em uma das celas especificamente preparadas para esse fim. Ver documento 042D. 18. A célula de SCP-049 deve ser constantemente monitoradas por câmeras de segurança. Em caso de comportamento anormal, o doutor deve ser avisado imediatamente. Descrição O objeto possui aparência humanoide, com 1,90m de altura e peso aproximado de 96kg. A fundação é, no momento, incapaz de estudar sua face ou corpo com maior precisão, já que o objeto se encontra coberto com o que aparece ser vestimentas tradicionais de um médico da peste da Europa entre os séculos XV e XVI. Embora as vestimentas se assemelhem a um couro grosseiro e a máscara passa a ser feita de cerâmica, estes materiais são na verdade parte do corpo de SCP-049 como demonstrado por testes microscópicos e genéticos que indicam sua composição similar ao tecido muscular. O objeto foi originalmente descoberto em Inglaterra pela polícia local, respondia a suspeita de um surto de amnésicos de classe A, foram administrados a todos civis em um raio de meio quilômetro como parte do procedimento inicial de contenção, embora demonstre compreender a língua inglesa perfeitamente e é completamente dócil até tentar realizar cirurgias. O toque de SCP-049 é invariavelmente letal para seres humanos. Após entrar em contato com as mãos de SCP-049, a vítima, doravamente denominada de SCP-049-2, sofre e morre dentro de instantes. SCP-049 tenta então matar todos os humanos em um campo de visão de forma similar, supostamente para evitar interrupções, para então voltar a sua atenção para SCP-049-2. O objeto então tira de uma maleta feita de... Contendo bisturis, agulhas, fios de linha e diversos frascos de uma substância não identificada de algum lugar de seu corpo. Exames de raio-x similares não foram capazes de localizar estes instrumentos dentro do objeto. E começa a dissecar SCP-0492, inserindo diversos componentes químicos no corpo. Após cerca de 20 minutos, após cerca de 20 minutos, SCP-049 sutura SCP-0492 e volta a se tornar dócil. Após um intervalo de alguns minutos, scp 0492 torna a apresentar sinais vitais e aparenta estar reanimado, contudo, scp 0492 é incapaz de manifestar função cerebral complexa, vagando sem -se rumo até encontrar outro humano vivo. Neste ponto, os níveis de adrenalina e endorfina de scp 0492 se elevam a cerca de 300%, enquanto tenta matar e Qualquer ser humano que encontrar, antes de voltar ao estado passivo, vagando até encontrar mais humanos. Neste estágio, sua rescisão é permitida e incentivada. A inobservância a este protocolo, fora de condições experimentais controladas, é passiva a pena de rescisão. Autópsias detalhadas de SCP-049-2 encontram diversas substâncias incomuns. Juntamente com grandes quantidades de substâncias comuns em seus corpos, incluindo. Contudo, várias substâncias permanecem não identificadas. Pesquisadores com autorização de nível 3 superior devem ler o adendo C1. Adendo A1. Hoje, SCP-049 falou pela primeira vez. 6 de 12 de 2000. Abordando o Dr. O registro completo do diálogo se encontra em anexo. Entrevistado SCP-049 Doutor Prefácio SCP-049 começou a falar aleatoriamente sem estímulos evidentes a caminho de um laboratório. O Doutor neste momento registrava as anotações em um gravador de som portátil. Informações irrelevantes foram omitidas. incrível. Agora entendo por que vejo tão poucas vítimas dessa aqui. Sim, veja. Eu achava que você não podia falar. Eu me assustei com o fato de você poder. Ah, sim, caro senhor. Você gente prefiro não fazê-lo. A maioria das vítimas da doença é alcoólica e não reage é bem, eu confesso -se. Eu tive diversas vezes e não detectei a doença em você. Resumo então que também seja um doutor? Na verdade, sim. Chame de. Mas a que doença você se refere? Ora, meu bom doutor, a grande pestilência, o que mais seria? A grande pestil... Ah! A Braga. Devia ter imaginado. Mais ninguém aqui está infectado, eu garanto. Ora, oh, caro doutor, eu aqui garanto pra você: a pestilência está aqui e eu posso senti-la. E é meu dever em vida livrar o mundo dela. Minha cura é deveras eficaz. Sua cura? Sua cura nos custou centenas de vidas. Sua cura é falha. Caro doutor, minha cura é deveras eficaz. Conclusão: Conseguimos terminar os testes do dia. Tentando descobrir o que faz com que ele realize cirurgias ou mais precisamente, o que ele detecta como pestilência. Até agora as pesquisas não indicaram nenhuma correlação entre os funcionários Classe D que receberam cirurgias. Ainda estamos trabalhando nisso. Adendo C1 um, Necessária autorização de nível 3 Em 27 de 4 de 2000 SCP-049 conseguiu fugir da contenção. Durante o um período de 5 minutos em que agiu sem supervisão o objeto entrou em contato com o SCP. Após ser detido, SCP-049 permaneceu bastante calmo e gentil. Desde então, SCP-049 tornou-se muito mais falante enquanto se prepara e durante as cirurgias. Eu não sei sobre o que o 049 e aquela máscara maldita conversaram. Mas ele parece bem mais feliz. Ele não fica mais sentado para. E vários funcionários alegrem ter ouvido cantar cantarolando cânticos sacos antigos. Além disso, ele começou a falar nos momentos que precedem e durante esses cirurgias, parecendo tentar confortar suas vítimas, afirmando-se ele a cura, entre outras coisas. O foco da nossa pesquisa mudou para descobrir sobre que diabos ele e conversaram.